Me do tipo cruel e sacode o bairro inteiro. Amelô do Michael Jackson misturada com Gaideiro, Gaideiro. World War Z. Uhum. Oh! Eu tô calmo, o que que acontece? Vamos jogar? Sim. Vamos no Cosp capaz aqui? É o okay. quê? Beleza, altos níveis altos. Vamos, Tóquio, Tóquio. Dificuldade, vou meter no hard zé negócio. Ah, com samurai, tio. Não tem problema. Vamos jogar aqui com o Takajaro. O Takajara taca a espada nos caras, tio. Foda logo esse trem aí. Beleza, damos uma japonizada aqui. Altos comedores de sashimi, tio. Vamos ficar espertos aí derrapando. Parece o shimui, tio. Já jogou Shimui. Mãe? Nunca nem vi. Vai até o busão, ó. Oh. Vamos chegar no busão ali e já vai vir altos locks. Hein? O negócio tá no hard, tio. Vamos ficar preparados. C será que é munição contada, tio? Só pode ser, né? Vamos bicar os olhos. Deixa por lá. Vamos, né, rapaz? Oh, tá, tá passando um com o aqui altamente verde pra esse abacatão. Um Ô, oh, louco. Nossa, é zumbi. Oh, meu Deus, oh, é hard. Meu negócio, tio. Zumbi tá corre mais. eu! Nossa que senhora, surdão! Corre, corre. Ô, oh, meu Deus, pera aí, o negócio, o negócio tá, tá, tá... Tá louco, hein, tio? É cagão. É hardista mesmo. Ele é mais cagão ainda. Vamos com calma, tem, tem que bicudar os caras, hein? Ó, oh, oh, vamos atrás do... Do fit aqui. O fit O quê? Pera aí tio, com... calma, eu tô calmo Ó, ó, área nova tem, tem que ficar esperto, os caras tá de excursão tio Zumbi chinês No hard, os caras é do mal Peraí, ah! peraí, peraí, pera. respirações E aí tio, tá de boa? Escorrega aí, Loki. nossa, ele solta tá ervilha Aí é o cheiro que fico. Vaza, peraí tio, pera. cuidado com essas ervilhas aqui, hein O bagulho é do mal, beleza, vamos passar de ladinho aqui O oh, cara comeu repolho hein tio, como que pula aqui a parada? Esse é sedido Tô facada Pegue. Para descer. Pô, oh, meu Deus, cara escorregou ali, hein? Tranquilo, vamos, vamos descer a, a rua Joaquim e Silveiras? É o quê? Que aqui deve ser mais de boa, deve, deve ser um pouco mais tranquilo. Pula de boa. Protegeu o busão. Antes que aconteça alguma desgraça, hein? Scoate o busão. Vou, vamos tranquilo. Começa a... Olha, que bacana. É japonês do Kung Fu, versão zumbi, hein? Hum. Ô, louco! Nossa senhora, é quadrilha inteira! Ô oh, meu Deus, carrega essa arma aí, tio. <risos> Pelo amor de Deus, hein? Nossa, derrapei! <risos> eu derrapei! Ô oh, meu Deus, e aí? Eu tô dando facada? Como é que eu ia atacar? Ataca a granada. Ah, <risos> explode. Ô, <risos> oh, louco! Tem mais lock aqui, hein? Tá rolando alto escudo de full. <risos> oh, deus, Onde é que tem munição? Que é? Salve o busão, tá pegando fogo em tudo! <risos> oh, Pera é aí, minha franja! Ó, oh, mãozinha, mãozinha. Ô <risos> oh, meu, deus! picou desses lock aí, tô altos autoslock. Loco! Carrega aí! Eu tô bem, tô bem! <risos> Ó, começo, começo de gameplay. Hein? <risos> Pera aí, busão. Você tá, tá de boa, né, busão? Eu <risos> ah, tô, tô calmo. Ó, já viu o Loki? Já de M Manda derrapar. Só franja. Louco, tio, olha ali. Olha lá, Olha o formigueiro. Pera, peraí, tio. Car Carrega esse negócio aí. Oh, tem... oh! Carrega aí, tio. Você toca em minha! Eu tô... Rola no furaquelons! Ah! Olha o tamanho do cara! Onde é que eu pego munição? Jogo? Sorocaba! O jogo! Peraí, tio, vou, vou ter que dar peixeirada? Tô bicudo, peixeira. Pô, o cara é forte, hein, gente... O cara aguenta. Peraí, proteger. Sim. Onde? Ah, o meu Deus, cheio de munição aqui, em jogo? É, ué. Oh, meu Deus do céu. Os caras não vão falar. Os trutas não estão sendo truta, hein? Oh! Peraí, tá valendo! Oh, os caras arrebentam o busão, tio. Aí, aí ferrou. Rebentou o busão, game over, tio. Ah, peraí, Peraí, tio. Pera! Ó, oh, nossa, é. Favela inteira, tá com as granadas esses blocos. Por que eles estão fortes? Pelo amor de Deus, eles estou calmo! Ô, TZ, escorrega aí! É o número 4, jogo. Tô usando o Médico Kítico. O Médico Kítico. Nossa, vou dar a perna ali, hein. Não identificada. Olá, tio! Nossa senhora. O cara chega no, no jiu-jitsu. Peraí, Por trás também. Olha, que é, Nem lanterna nós tem. Não. Olha aqui. Escopreta, jogo. Tem escopreta aqui. Ninguém me fala. Ô, oh, meu. Arma no chão. Que escopreta gigante. Espera, eu já, já, já tô morrendo, hein. Ó, oh, a vida não enche sozinha, não. Ó, <risos> oh, médico que. O quê? Nossa, tô tomando tapa no busão aqui, tio. <risos> vamos cair, hein, tio. Escopetada. Agora é escopeta, tio. É, é nível escopretal. Nossa, escompreta. Vou atirar rápido hein? Ô, oh, louco jogo, e aí? Nossa, tem Loki aqui do outro lado também. Eu tô torcida do Flamengo inteira. Ô, oh, tio, vamos cair aí, de boa. Tô calmo. Ah, tranquilo. O busão tá, tá indo, de momento. Onde é que será que tem munição? Estoque de munição, Bento. O cabineiro já tá começando a ficar preocupado. Onde? Oh, meu Deus, ruídos? Pera aí, Onde é que vocês estão olhando, tio? Nossa, vamos tropicar aí. Cadê? Oh, Ó, tá vindo um roncador. Olha ali, tio. Tem uns caras patórios, futebol tipo, americano. Ele só ervilha. Oh, meu Deus. E aí? o oh, jogo! Peraí, valeu! Tava tendo quatro seus blocos! Oh meu Deus! Nossa, o cara grudou aí, o Pescoço! Ah, meu Deus, a artéria e tudo mais! Oh! Ô, jogo! Eu tô, eu tô infectado, tio! O tio, o tio da ervilha me. Ah, meu Deus, ele me arrebentou! Pera aí, eu tô calmo. Ai, carrega. O oh, tio, acabou a vida. É, é. Onde é que tem médico kítico? Os médico quítico. É o quê? O jogo, ah, é hard mesmo, hein? Tomar no caneco. tio, o hard tá muito hard aqui. Ah. Calma. Olha aqui, tio, munição aqui dentro, dentro do seu olho. Ô oh, meu, torreta automática, Defende. que parada é Motor dessa? de bitorneira. Fala que é médico kítico. ou oh, granada, tio, granada. Eu tô morrendo. Momento de inspiração, hein? Os caras tá pulando busão, tio. Vai, vai achando que zumbi chinês, os cara não é foda, tipo <risos> Ai, deixa eu colocar no hard e os cara pulam busão Pula de boa, ó, ó, ó, fala que é vida aqui <risos> Equipamento abastecido Ô, oh, meu Deus, tem dois kit médicos aqui é Vem, seus lock, agora ah, agora eu tô, <risos> eu tô profissional, tio, ó Aí, voa Descoupa, então canta ah! Você Tá vindo lock em cima do caminhão, você uma tá... <risos> dancinha ali Vamos continuar, vai. Como é que tem que fazer? Tem que baixar essa parada aqui? Não tô lembrado, não. Ó, oh, ó, oh, tá rolando um patola de futebol americano. Ah! Ele é forte. Oh, meu, é primo do Hulk, hein? Nossa, vai grudar. Ai, grudou um, grudou um. Oh, meu Deus, eu dei peixeirada, hein? Dô peixeirada. Seu fusão, vem aqui. Ô, oh, busão, você não vai andar não, tio? Não. Ai, oh, o busão tá andando. O busão tá andando. Ó, oh, tá, tá vindo os um zóquio patola aqui, hein? Ó, oh, forte nível 30. Só escopretado no dente, tio. Só não tem. Só obturação de primeira. <risos> oh, oh, meu Deus. O Jackson's. É o quê? O Jackson bate no chão, tio ele é primo do rambo, ó. Oh. Oh, louco, tio. Nossa, tá vindo um outro aqui? Vamos parar de gracinha. Ó. Tô calmo. Ah, oh, pega a munição. Um armarinho aqui. Oh, pega esse armarinho, tio. Bota aí. Vamos ver se é o cara dele. Oh, meu. Arma automática aqui de laser. O jogo é tecnológico, tio. Ó. Oh. Tem uma tiazinha ali que não está com sintomas, a gente está muito bem, hein? ó Foi dançar o Creu de ponta-cabeça, o que aconteceu? Ô, caverninha Ô, oh, louco, tio, peraí, peraí Vamos cair todo mundo aí, na paz Na amizade Ó, ó, Os Zlock está passando por baixo ali, tá E aí, tio? A escopeta vara, vara logo é tudo, tio, ó Família inteira, de. Munição carregada, nossa E aí, tiozinhos? Ô, busão! O busão não quer andar não, tio. Ei, tio, vou mandar esse Loki. Rápido! Vamos ter que ficar perto do busão. Só pode ser, né, burro? Né? Cabinha tava infinito ali, que otário! <risos> o quê? É o Jackson. Ô, oh, ele tá vindo, hein? Ele bate no chão, ele vem! Ele vem! Oh, passou reto o Loki, tio! Cadê ele? Esse cara jogando no Flamengo, hein? que você é? Louco cachoeira! Ô, oh, louco! Ele vai vir de novo! O Loki vai vir de novo! Ei! Ficou preto! <risos> Não, não pegou e foi eu! Oh, ainda bem que a última escopretada batendo o Zói Oh! O Jacksons, Oh meu, pegaram, pegaram Ai! O, o negócio tá feio, tio O negócio tá feio Ai, tem que carregar rápido Ô oh, meu, eu já dei tanta escopretado no busão aqui Oh meu, que vem de salvar a gente Oh! Oh! Estamos de volta aqui com o busão, oh meu negócio é hardcore, esse cara, olha aí tio, olha o menino Jackson, já que ele não vou, oh, segura, aí vai pegar, eu tô calmo, bicuda esse Loki, oh meu, aí que eu tenho que carregar, hein, que meu, o cara é forte tio, Ó, oh, louco, ele não quer cair não, tio. Ah, caiu, pelo amor de Deus, cara. E aí? vamos carregar a munição aqui, rápido. rápido, arma do Rambo, vamos ver qual é que é, Ó, oh, tem arma do ramo e tem escopeta também? Ó, yes. oh, meu Deus. Tem arma do ramo e tem escopeta? Ó, oh, ó, oh, arma tática, tio. Vamos ficar esperto. Vamos colocar as armas táticas antes de fazer qualquer movimento. Ó, oh, tem Loki vindo aqui, tio. Oh. Pera oh, aí, ó. Olha aí. Olha aí, rambão. Ó, oh. ah, agora eu quero ver, ah, tem que abaixar a barreira por aqui. Ó, oh, que jogo! Pera aí, tio Osba. Oh, deixa o cara montar em mim assim, ó. Oh, meu Deus, UFC mesmo, hein. Beleza, tô calmo. Oh. Abaixou a barreira. Agora tem que proteger o busão, tio, ó Fogo já tá pegando Os loco tá vindo Horda a caminho Prepare-se para defender o busão Por onde? Por onde os caras tá vindo, tio? Ligamos Liga a arma em automático Os loco tá vindo tudo de lá Nossa Ô, louco! Ai, não, hein aí não vale, jogo Vamos rambar Ramba Granada, tio, granada Tô atacando duas ah! de Syslock. Oh, peraí. Oh, eles o busão, tio. Eles vão no busão. Vai tomar no caneco. Oh, aí não, jogo. Aí não. Ah, vai acabar com o busão, em jogo. Oh. escopeta! Isso! Nossa, a escopeta salva, tio. Oh, meu Deus, escopeta tem toda a unção! Oh, pera, tem mais Loki aqui, Vamos separar eles, com todo amor. Olha, nunca mais deixa a escopeta fora da batalha. Oh, meu Deus, a escopeta elimina qualquer horda, horda e morda. Ó, ó, ó, tem Loki vindo. Ei, nossa, ele corre com a mãozinha pra trás, tio. Você viu a, o apetite do Loki? Pera aí, hein. Eu tenho um lock caído. É isso mesmo. Peraí, tio. Peraí. Eu tô tirando em tudo. Oh, meu Deus. Peraí, peraí. Busão. Tem alguém no busão? Vou ficar esperto aqui. O busão é, é a principal missão. Achou? seu Loki, <risos> Sai daí. O busão tá, tá quase protegido. Oh, meu Deus. Passamos. Oh, meu torre sua, sua, sua torre da espinha. Oh, peraí, tio. Onde, onde é que tá esses lock aqui? De trás? Vai ah, lá e vê. Aí cai, tio. Aí ca, cai fácil. Peraí, o Jackson não, hein? O Jackson é forte. O Jackson, vamos cair, de boa. Sai! Oh, meu, ele tá vindo! Ei, hey, meu Deus, ele pegou! Oh, meu, ele, ficou... oh, meu, ele tá me batendo! Oh, ele quebrou minha espia! Ô, oh, mano, mata todo mundo! Peraí, Jackson! Vaza! Nossa! Ah, entendi em toda parte, tio! Peraí! Pera! O jogo! Até o cara carregar aqui. Cara, tá tudo caído oh, Sai daí, seu Nossa, Aí ferrou, tio Ferrou a batalha Peraí, tem fedorento também oh, Aí os caras morrem hein Aí ferra Por que a gente vai entrar aqui no meio do fedor? Pô, derreteu minha cara, hein Derreteu minha cara Só um tanto de lock aqui oh! Os caras não morrem tio Nossa senhora Águia escopeta. Aí ah, é impossível. De momento, dá pra sobreviver. O busão. Oh, tio. Pera aí. Ei, sai, seu gol. Sai. Beleza. Conseguimos. O negócio é não parar o busão. Tem que ficar colado no busão. Olha o helicóptero lá, tio. Estamos chegando no final. Meu Deus! Oh, ajuda aí, seu Loki! Oh meu Deus, ele não quer ajudar não? Não. Oh meu Deus do Eu tô calmo. Pera aí, tio. Pera aí, vamos derrubar esses Loki aqui, que o negócio tá muito nervoso. Ô, oh, Jackson! Oh, corre, corre que o Jackson é do mal. O Jackson sai da frente! Oh, meu, não deixa o Jackson vir, não! O oh, Jackson, morre aí, tio! Nossa! Oh meu Deus, ele não morre na bunda! Ah, e cai. A bundinha cai. Vamos ficar esperto. Peraí peraí, a gente precisa de munição, tem 20 tiros Ô oh, jogo Peraí, vamos voltar ali rapidão oh, meu, Aguenta aí, japonês, Ô samurai Espero que você consiga correr até ali, hein Pelo amor de Deus VAP Eles carregam, carregam a munição benta O problema é que o busão tá lá longe Peraí, eu vou investigar aqui Será que tem um Mad Kitson aqui não, tio? Olha uma... oh, louco, que jogou Oh, Pera aí, jogo. Oh, meu, onde é que a gente acha o Medkit aí? Os caras têm zumbi escondido debaixo do carro, zumbi, zumbi mecânico. Ah! Beleza, arma do Rambo, tem como colocar ela como secundária. Ah, meu Deus do céu. Beleza, granada. VAP Medkit que é bom nada em jogo? Oh, hard, você tá, tá pilantra, hein? Beleza, caixinhas. Ó, oh, ó, oh, chegamos na porteria, na porteria olha é que é o negócio? Tá rolando Pique-pique aqui vou interagir, vou interagir, ó, oh, ó oh. Abre, abri uma porteira Sai, tio, baza oh, Peraí, aí, jogo, calma aí, tem muito lock Por certos motivos de quem oh. Se não tivesse ninguém pulando o muro Peraí, peraí, peraí, onde é que estão Beleza, vamos ficar junto com os truta, fica junto com os truta Ó, é! ó, oh, ó, oh, oh, a gente tem que colar ali a gente tem que chegar ali Ô, oh, peraí, Ô, oh, Jackson Ô, de com... ah! oh, meu Deus, vá para o portão do oeste Vamos bicar esses lock aqui Que eu já tô com a escopeta na mão Armada e ativada Agora vai, tio. Oh, Ô, jogo bilanta <risos> O negócio é do mal mesmo, Beleza Bica os lock Ó, oh, destino Vou entrar aqui dentro Ver qual é que é Pera aí, tio. pera aí, pera aí, Escopeta escopreta tá na mão, não vou nem trocar de arma mais, escopreta pera, pera aí, qual é que é? Olha o jogo! Nossa! peraí aí tio, qual é que é esse negócio? Nossa, um tanque de lock. Oh! Oh meu Deus! Nossa, eu tô atirando Sai da frente, sai! Vou, morrer vou, vou remendar o um braço Tô remendando hein, não tá valendo Mas eu tenho o fedorento Fedorento derrapa, já fedeu. Tio, já cagou no, no louco. Ô, oh, louco. Nossa, pegou, tio. Esse, esse aqui pega. Ah, oh, Ele pega e abraça. Peraí, tio. Oh. Vamos esperar o cheiro de abacate sair da, da frente ali que a gente passa. Beleza. É, essa parte foi difícil, gente. Beleza. Descendo aqui. Vamos ficar esperto. Beleza, é agora, hein. Ó, oh, ó. Oh. Escopreta pra cada um. Ó, oh, ó. Oh. Aí cai. Tio, já carrega, tio. Já... já... Pica, beleza Próximo destino Sorocaba É ali na frente ah. Vamos manter o Zóio na estrada aqui Ô oh, meu Deus, caixinha com granada, hein Vamos ficar esperto de gastar essas granadas Ih Ó, oh, peraí, hein Ó, oh, ó, oh, já manda aqui já Ó, oh, oh, No berço deles Cai dentro do berço Ah, meu Deus, Aí Voa Beleza Tranquilão Ó oh. Ó, oh, agora é máquina mortífera, hein Ó, oh, dos dois lados Ô oh, meu Deus, pica aí Que o negócio tá forte agora, hein Ó oh. Truck? Ah Ó, oh, manda mais uma granada aqui esse blocos Larga de ser trouxa Inocente A escopeta canta alto, tio Peraí, tio aí! Oh meu Deus, é o Jackson Ô, oh, Jackson, você vai cair agora, hein Larga de gracinha Ah, manda granada aqui Ah, meu Deus, pode todo mundo Até os truta O jogo, você mentiu Aí ah, eu morri Ó, oh, escorregou, em Jackson ah! Rapaziada, o negócio foi, foi acidentalmente do mal aqui, hein Próximo destino ali Já vamos derrapar ali Antes de mais nada, vamos ver se tem munição aqui pra carregar. Um fuzil bento aqui, mas eu tô com uma escopeta linda, lustrada, brilhosa e calibrada na mão. Não vou trocar. Beleza. Atravessando essa parte aqui. Ô, oh, meus caras vai invadir o caminhão aqui que eu já tô até ligado, tio. Esse zumbi chineses aí, ó. Ele chega pulando. Como que a gente vai no portão, tio? Tem que entrar no busão? Segura seu Loki! Oh, tinha é é que subir o busão Ó. Okay. Okay? Oh. Oh, peraí, hein? Olha, o cara rola, é parkourista, tio. Brinca com o chinoca aqui. Ó, ó, ó, ó. Já sobe aqui. Tem que instalar as paradas, tio. Ô, oh, meu, negócio vai ficar feio, hein? Ô, oh, louco, jogo! O que, que eu fiz, tio? Uh! Pera aí, vamos continuar com a escopeta. co. Uou. Uou! Pera aí, jogo. Não me contou. Não, vamos instalar as paradas aqui, tio. Peraí, peraí, vale isso? Como que deita esse lock? Oh, meu Deus, tá quietinho, Ó, ó, oh, oh, tem como instalar umas paradas bentas aqui, ó oh. Inicia a batalha, tio, inicia essa parada logo, vai Iniciamos Oh, louco! Nossa senhora Granada, tio, manda o Jackson pro ar Oh, meu Deus! Nossa senhora, o negócio é... Oh! É a Cowboy Forever aqui, hein, o negócio tá muito louco Será que aqui em cima é melhor? Não sei B Bota só um, uma gema aqui dentro Ô, oh, louco, jogou ele ali Oh, meu Deus, vai Oh, acabou Acabou, tio Nossa, pega minha granada aí e ah, agora ferrou, tio, agora é balada mesmo, Natalina Toca Taca duas Nossa, jogo, aí ferrou, hein Olha aí, tio a oh, liquidação das casas Bahia Black Friday O jogo Nossa, que isso Os zumbis estão invadindo. Pera aí, tio, eu tenho uma arma secreta aqui Eu tenho uma arma explosiva tio Olha aí Eu tenho uma arma explosiva, eu tenho Pera aí, tem que defender o portão Ah, a escopretora defende bem pra caramba tio Oh, arrebentamos tudo Ô, oh, louco, tio, mais liquidações! Nossa! o oh, meu, Deus um screamer. Nossa, que que é isso? Os caras ali fazendo uma pirâmide ali. Ah, vai quebrar, tio. Ô, <risos> oh, como que a gente vai passar esse jogo? Não tem como não, tio. Não! Pera aí, pera aí. Pega essa parada aqui, tem como? Usar a metralhadora. Ô, oh, metralhadora pro outro lado! Ô, oh, meu Deus do céu. Aí não, hein? Aí não tem como! Vamos, vamos dar um boliche aqui que os lock caem, tio. Os locos oh, caem. jogo! Nossa, eu vou ter que remendar o braço. Com licença, sai. Vamos remendar rapidão o braço aqui. Não. <risos>